Olá, confira a segunda parte do Engenharia Aplicada do projeto Ponto de Partida. Desta vez, a TV Engenharia foi ouvir o ponto de vista dos alunos. E Já passei por essa cadeira antes, não era com o professor Daniel, era com o professor Albano. Ainda estava se iniciando esse, é, o uso do Saepo, não era tão utilizado como é hoje. E, e acabei conhecendo o professor Daniel na cadeira de tópicos avançados em vias rurais e urbanas e acabei vindo parar aqui no laboratório. Aí que ele me apresentou o projeto que, por sinal, eu acho muito interessante a proposta né, do projeto Ponto de Partida porque ele tem esse, essa característica que é chamado de lúdico real didático, que nada mais é que traz um pouco o que a gente aprende em aula para a parte entre aspas, prática né? da vida do, do, da realidade que o engenheiro vai vivenciar né? uhum. então é um projeto muito interessante porque o professor ele aplica as aulas ele mostra como são feitos os cálculos, como que funciona toda a parte de projeto de uma rodovia né? e coloca isso em prática em cima de um projeto real de uma rodovia dá toda a parte é, do campo como é que é, o início, o fim, de onde que vai sair, de onde que vai chegar, e o aluno tem que projetar então essa rodovia conforme os parâmetros que foram descritos pelo professor. Né? Então é, eu vi vários colegas comentando que eles estavam se sentindo engenheiros é, pelo simples fato de poder ter o contato realmente com aquilo que é a realidade, assim, queira ou não, né, acaba trazendo um pouco aquela, aquele sentimento de engenharia. Né, que é o nosso curso vem aí quatro semestres só de parte básica e nada realmente técnico. Então está se iniciando a parte um pouco técnica da engenharia. É um projeto muito interessante, foi premiado aí artigo sobre o projeto já estou bem satisfeito de estar fazendo parte aí do, do projeto. O projeto ele é elaborado em cima de grupos né e hoje em dia não adianta a gente querer falar em uma pessoa só Se não pensar que essa pessoa inicial não vai trabalhar sozinha nunca na vida dela Ou praticamente o tempo todo ela vai ter alguém junto Então se tem uma interação entre os colegas né Eu acho isso muito importante para aproximar também E para a gente ver as dificuldades dos outros ali Tentar auxiliar porque acaba surgindo é, diversos empecilhos no meio e, Ah, o colega não entendeu tal coisa, então o outro vai, explica, então vê na monitoria. Então acho que ele acaba aproximando muito o professor do aluno, por conta disso, e os alunos entre eles. Fora toda a parte de ter, de ter que lidar com problemas que existem. Por exemplo, é muito real realmente o projeto. Ele, ele te dá coisas assim como, olha, vai ter que fazer... Desmatamento de floresta, então tem um custo, então vai ter que desabrigar pessoas que moram lá, tem outro custo. Então assim, te dá uma noção de como que é a realidade que a gente vai viver, né? não é aquela coisa muito só teórica, sim prática. Eu acho que isso é importante, um dos grandes pontos positivos do projeto. Essas ferramentas, elas são utilizadas tanto na cadeira de rodovias quanto no meio profissional, uhum. uh, então a gente tentou trazer a utilização dessas ferramentas para facilitar o aprendizado do aluno e ele ter uma um conhecimento mais dinâmico do problema. Uhum. Uh, a gente utiliza principalmente o QGIS, que é uma ferramenta de georreferenciamento, e o SAEPRO, que é uma ferramenta de projeto uhum. rodoviário, no caso. Uhum. Inicialmente, eles se dividem em equipes, cada equipe tem quatro integrantes e eles interagem entre eles. Mas para utilizar essas ferramentas, nós temos algum, alguns materiais didáticos em que a gente apresenta algumas as principais ferramentas através de tutoriais na internet ou ferramentas uh, escritas. Durante as aulas, eles têm um primeiro contato em que o professor expõe as ferramentas e, em casa, eles aperfeiçoam elas porque uh, aí eles fazem a primeira vez, percebem que não ficou tão uh, utilizada da maneira como eles gostariam e vão se aprofundando, vendo, explorando e vendo o potencial delas. Tanto é que a gente tem como exemplo, aqui a gente tem uma camada é uma camada, a gente percebe, esse aqui é o que é E essa camada a gente gerou a partir de curvas de níveis e alguns alunos dos semestres anteriores trouxeram para nós uma nova opção que seria uma camada de declividades. Então, eles que trouxeram para nós algumas, um, algumas descobertas que eles fizeram e a gente consegue incorporar no projeto também a principal vantagem de utilizar elas é a otimização. a gente consegue refinar o trabalho e trazer uma qualidade muito superior ao que seria feito, o que era feito anteriormente, em que se utilizava ainda folhas tipo papel vegetal uhum. e se trabalhavam com cartas topográficas impressas. hoje tudo no computador e isso facilita bastante o trabalho. Eu sou o monitor da disciplina de rodovias e eu e os outros bolsistas a gente dá o um apoio né, para os alunos na disciplina e como é um projeto bem complexo, eles utilizam alguns softwares que eles nunca usaram, eles são muitos documentos e é um, como o um trabalho é bem complexo a gente dá esse apoio. A gente desenvolve alguns guias, alguns tutoriais que eles usam e também dá o apoio para qualquer dúvida que, que surjam para eles, eles vêm aqui. E isso é interessante porque dá o contato com a gente que já tem uma visão mais ampla do projeto, o que, que eles vão encontrar, o que, que é importante eles darem atenção. Né? E isso consegue dar uma ideia uh, maior para que eles precisam para desenvolver o projeto. Começa com os softwares que, eles, que são uh, softwares de projeto, que eles nunca. Uh, a maioria deles nunca tocou, né? então eles não, não têm muita noção de como funciona e de conseguir dar uma, uma visão mais ampla, não cada parte, porque no início eles só, têm, eles só uh, recebem todas as informações, mas não tem a noção de como vão ligar cada parte do projeto como um todo. No final de cada semestre, a gente faz um projeto de extensão, em que a gente reúne um número de alunos que estiverem interessados em participar, normalmente são alunos que cursaram a disciplina. E a gente faz a publicação dos projetos do semestre correspondente. Então a gente faz uh, duas publicações, volume A4 e A3. Que o volume A4 a gente tem um aqui do semestre, primeiro semestre de 2016, em que tem todos os relatórios dos projetos dos alunos e os orçamentos de projeto. E o volume A3, que é é bem maior, uh, a gente coloca o, os projetos executivos de todas as turmas, de todos os alunos. Essas, esses aqui são os trabalhos que eles entregam, cada grupo entrega isso, que é o, a parte A3, que é o projeto executivo, e a parte A4, o orçamento das obras e o relatório do projeto. Uhum. Uh, é muito interessante porque daí os alunos eles têm a autoria do capítulo da publicação. Então, é alguma coisa para eles terem no currículo, principalmente para quem vai seguir a carreira acadêmica, é bem interessante. Isso torna acessível né? qualquer pessoa. Isso vai, fica no site da, da biblioteca, da URGS, do sistema das bibliotecas. E daí qualquer pessoa tem acesso a esse material que é de grande qualidade, né? porque são alunos que tem acesso a grande conhecimento. E esse acesso e a questão dos alunos terem essa oportunidade de ter autoria de capítulo. E eles ficam preocupados com apresentar um material de qualidade e dentro do padrão né? Eles já sabem, a gente pede para eles pra terem um padrão, as capas, de, tem que ser de tal cor, tem que ser uhum. tudo um padrão bom para ter um material de qualidade e poder ser publicado, porque não é qualquer tipo de material que pode ser para publicação. A gente começou fazendo no primeiro semestre de 2016 e agora a gente está finalizando o segundo semestre de 2016 e para o próximo semestre a gente vai começar a publicar só os três primeiros Uh, melhores trabalhos, uhum. porque daí vai diminuir, né? vai enxugar o material, porque ele é muito grande. Esse aqui, por exemplo, é, uma, é um volume de seis, uhum. então a quantidade de material, se for imprimir, Sim. fica muito grande. Então, diminuindo o número do grupo, além de grupos com um projetos de qualidade né? maior, que são os primeiros colocados, Vai estudar muito. Semana que vem terá a audiência pública. Que, que os, os, os engenheiros da Prefeitura também virão para cá, hum. para prestigiar, mas também para verem as soluções que os alunos vão dar, para dar ter também essa, essa maior integração entre a, esse retorno da, da, da universidade pode dar à comunidade de conhecimento, que é o que mais todos é. aqui na Grande O professor sempre brinca né, que os alunos ficam loucos porque vai chegando no final e. Não vai fechando, então, assim, acho que um pouco de disciplina e de saber dividir bem as tarefas. Acho que isso assim, é essencial, assim, porque os alunos são, são avaliados por questões, por exemplo, de carga horária utilizada em cima daquilo. Então, assim, se o aluno fez mais do que o outro durante lá a apresentação final, eles podem avaliar, olha, acho que a o aluno tal fez mais do que eu, então ele merece uma pontuação maior. Então ter essa noção um pouco também disso, de dividir. Tem a etapa que os alunos recebem a parte do. o professor explica como que vai funcionar. Né? Eles têm que então elaborar um contrato em que eles vão, nesse contrato, falar quais são os alunos representantes daquela, daquele grupo, né? o nome desse grupo escolher uma ong em que eles caso ganhem a, o prêmio de melhor de melhor projeto para quem que eles vão destinar para essa ong depois disso é feito então uma junção de três grupos para formar uma concorrência eles juntam três três grupos para formar um consórcio e esse consórcio então ele é apresentado para uma banca examinadora, para definir qual que vai ser a diretriz que vai ser seguida para o projeto. Uhum. Tá. Então, vão... é, isso é uma das etapas. Aí Depois, decidido o consórcio qual seria a melhor diretriz, os alunos vão trabalhar, cada um no seu grupo, em cima daquela diretriz, o projeto. Aí, são as etapas que eles vão entregando, é de acordo com o que o professor estipulou de entrega. Ah, tem que entregar o projeto planimétrico, tem que entregar a diretriz antes. Aí o projeto planimétrico, o altimétrico, são etapas que eles estão sendo avaliados. Uhum. Para quê? Para que o aluno não deixe para a última hora e não vai empurrando com a barriga aquilo, né? Uhum. Para chegar no dia final e estar tá com tudo tudo conforme foi planejado. E daí depois tem a entrega final que é a apresentação dos trabalhos. Aí eles entregam os dados que são são pedidos, como, por exemplo, tortuosidade média, quanto que foi o custo da via, qual a extensão da via, e assim eles são avaliados. Normalmente o que mais me envolvendo é a parte da documentação, por quê? porque nós buscamos aproximar o máximo possível de uma licitação real. Então são mais de 30 documentos que alguns recebem, que o que, que, que a gente faz baseado em, em documentos norm, normais de licitações, mas cara adaptando para o contexto lúdico do, do, do projeto, uh, que vão diretrizes de traçado, diretrizes de orçamento, tabelas como são usadas no mercado mesmo, uh, o, até mesmo os os próprios volumes, que é o, o trabalho impresso que nós vamos entregar, eles têm, são uns moldes que que são os, as empresas entregam nas licitações, então a gente tenta aproximar tudo, tudo isso por quê? Porque, uh, é uma questão da, da engenharia, é muito focado no conhecimento técnico, mas a gente não tem muito, muita base da atividade na, exercida na prática. A gente aprende a, gente, a gente fazer conta, mas a gente, não, a gente não aprende a lidar com, com, com o mercado, com, com a, buro, a burocracia que a gente acaba não tendo que enfrentar na vida real. Então essa é, um, é uma das propostas também que a gente tem aqui. Agora surgiu essa parte né, da ONG, que eu acho muito interessante fazer um... um, um uma doação né, da uma parte do, que tu recebeu do prêmio, né, pra onde Eu acho que é um projeto interessante para a extensão, às vezes, da faculdade, que nós pegamos, por exemplo, o município de Viamão para utilizar como dado de início e fim de um trecho. A prefeitura de Viamão concedeu um, um mapa para os alunos tentarem fazer um trecho que provavelmente possa vir a ser executado ou não. Então, eu acho que isso acaba é, dando mais ainda a noção de realidade para os alunos, que realmente existe aquilo e uhum. pode vir a acontecer. Então, em bens de sociedade, eu acho que é interessante isso. Uhum. É, capacitar melhor também os alunos a ver essa outra área da engenharia civil, uhum. que é a parte de estradas.